Que? Olha, Vinho, meu pai deixou aí as coisas que tava usando pra pintar a cadeira. O que acha da gente fazer de conta que a gente é pintor? Hã? Hã? Não vai dar, não. Acontece que o Kiko jogou o pincel e ele ficou preso ali naquele lugar ali, ó. A gente desce o pincel. A gente pode usar a bola do Kiko? Ah, bom, então assim sim. Não! Não te empresto a minha bola! Mas eu não quero brincar com ela. Eu só quero pra descer o pincel que você jogou e ficou preso naquele vasinho ali, ó. Isso, sim! bosta seu... eu não falei para você subir na bola para pegar o pincel você tem que jogar a bola lá em cima si. ah bom então sim sim então não oh, mas eu jogo primeiro Tá bem vamos é! para é brincar de goleiro né claro que não como você errou agora é minha vez Como pode, né? Por que e você fui... tem que ficar na frente, besta? Eu fui. Fico... Agora é a minha vez! Aí, agora é agora vem jogar, sabe? Fala com isso! Olha se vocês me deixam... GAY! Que lindo, agora não é minha vez? E você me dá minha bola! Acertei, acertei, eu derrubei, eu derrubei o pincel, eu derrubei. Sim, mas você derrubou alguma coisa mais além do pincel.